Como fazer saque via PIX na Exness? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mizel Martins falando, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um saque aqui via PIX. É isso mesmo, pessoal. Presta bem atenção aqui, ó. Que aqui, no momento, tanto para depósito quanto para retirada, eles estão permitindo via Pix. Isso é muito, muito bom. Agilidade, tá? Minha última experiência sacando via Pix caiu em um minuto. Dois minutos no máximo, ok? Então, depósito e saque via Pix. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, você abriu a sua corretora. Você já tem ali um valor liberado, né? É, inclusive, eu até vou abrir aqui o meu robô trader até para mostrar para vocês um pouco sobre o nosso trabalho veja na descrição desse vídeo nosso link as informações sobre a, o robô trader operando por você 24 horas por dia cinco dias por semana otimizando o seu tempo Ok? se trabalha tem atividade de fora tem os seus projetos então tem um robô trader trabalhando por você 24 horas ok então vamos lá eu vou vir aqui. Eu tenho um valor que eu tenho uma banca correndo aqui, minha tá 1.209. Eu vou estar tá sacando 109 ele operando aqui e então retirar. Tá bom, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. E aí você vai então é clicar aqui. Aí tá? eu já estou com o meu e-mail registrado, mas vocês vai seguir exatamente esse espaço. Clicou no botão ali do Pix em retirada, vai escolher a moeda tá BRL, obviamente Pix aqui no Brasil de conta brasileira para conta brasileira né então vamos aqui agora chutar o valor e vamos valor mínimo no momento R$ reais valor máximo que pode ser retirado da minha conta aqui de operação 849 então continuar muito simples aqui você vai confirmar os dados ok tudo certinho tá Pix. A, a conta da onde está sendo retirada, o montante, ok, não tem comissão, não existe taxa, isso que é fantástico, não existe taxa, ser, vai chegar a 109 limpinho na minha conta, vou confirmar aqui, e aqui esse passo é muito importante também, vai vir um código para o seu celular, só você tem acesso, segurança máxima, né, para poder trabalhar com esse tipo de coisa, né, de sacar e tudo mais, isso é muito importante ter esse tipo de segurança, então eu vou... Digitar o código aqui, ok? Que eu recebi no meu celular via SMS, ok? Então você vai ter no seu também chegando aí. Muito bem, no próximo passo você vai ter aqui então a, que colocar o seu CPF, tá bom? Registrado, você registrou a XNES, mandou seus documentos, tá no seu nome, tá no seu CPF, registra, coloca o seu CPF e você vai escolher a chave, se é telefone, se é. CPF, se é o e-mail, tá? Eu coloco o meu e-mail aqui, eu vou escolher e-mail, eu coloco o meu e-mail aqui. Então, você vai preencher aí no seu computador os seus dados, o seu CPF, a sua chave Pix, coloca a chave Pix aqui e você, então, aperta em confirmar, ok? Eu vou colocar os meus aqui, uh, eu vou dar um pause aqui para não ser mostrado, um minutinho. Muito bem, pessoal, eu só tampei aqui, tá bom? Com essa quadradinha aqui para não mostrar os meus dados. Então, aqui vai ter os as informações dos seus dados, o valor, e é só você então clicar aqui em Pronto, aí você está processando, tá processando a transação, ok, muito simples, e aí volta para a página inicial. Muito bem, veja na descrição como você pode ter o seu, temos três tipos de pacotes, tá bom? Esse pacote full size, standard e mini, você pode ter o seu rodando, com suporte, instalação completa, gerenciador, e fico no, teu, no aguardo do teu contato para você ter, então, a experiência aqui com o nosso trabalho, nosso Robô Trader, ok? Veja na descrição e aguardo o seu contato. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não deixe de deixar o like e também, também a sua inscrição, ok? Grande abraço. Tchau, tchau.